O gol, meu, o gando da gol, meu, gol é forte Foi para a baliza e tudo, meu Um gando chute logo para a baliza Fez aquele truque das pernas Que eu vi eles a dizerem, meu, o gol triciclo Exatamente, os outros ficaram ali todos aziados, Os outros, das da Joventes de Milão Nem queres saber, meu, gajo O gajo, o, o, o guarda-baliza, hã? O, o espanhol, o tolo, ficou todo marado É assim, para mim, o Ronaldo Hoje em dia é, é, bem, é bem mais Mais futebolista que o Leandro Messi Muito mais Ronaldo, pá, português, um puto com quem? 20 anos, já ali no Madrid Real, um, um, um gajo que estava há pouco tempo no, no quê? Nos, nos Porto? Para mim, o balão de ouro não lhe escapa. Esquece, o gajo é ultra jogador. Marca ganda passes, faz, faz chutos. Como eu, não há. De pés, este gajo é fortíssimo. Nem, nem, nem marca com a mão. É proibido? Pá, este ano, olha, só não vê quem não quer. Temos ganda clube da seleção. Temos este, temos lá, lá aquele do, do City, o, o Maniche. Está ganho. O, o Portugal tem tudo para ganhar a taça do Mundial. Chegamos lá e limpamos aquilo tudo na Coreia.